Quando nós perdoamos, nós se curamos e libertamos dessa energia densa do mundo. Então, vamos daqui para frente, levar o ensinamento da da floresta, se livrar dos problemas, se, se livrar dos vícios, porque vocês são fortes. Vocês são mais fortes do que vocês imaginam. Basta querer tomar o um pensamento, tudo é possível. Então, a gente é o que a gente quer. Então se a gente vibra energias positivas, nós somos energias positivas. Se então, a gente vibra energias densas, nós somos densos também. Então nós somos tudo tipo que nós vibramos. Simplesmente assim. Então vamos levar muita amor no coração, união, muita paz. Aos nós, graças a está bem. os nossos ancestrais, e se não todos por eles, nós nos aqui hoje. Agradecemos a vida, agradecemos a saúde, graças